E aí, gente profunda, é enorme o número de pessoas que olha para as plantas apenas como um tempero ou uma planta decorativa ou um chazinho ou uma árvore que está ali para gerar sombra, para dar frutos e as plantas vão muito além disso. Então fica aqui comigo para você entender por que queimar folhas de louro funciona. Na fitoterapia, que é a ciência que aborda as plantas do ponto de vista físico, químico, orgânico, ou seja, onde que as plantas atuam quimicamente no nosso corpo físico, o louro é conhecido como um anti-inflamatório e também como um chá para melhorar a ansiedade, né? para melhorar o convívio social das pessoas que têm ansiedade, para acalmar os nervos. É assim que ele é visto com atuação no nosso corpo físico. Só que na fitoenergética, a visão é diferente. As plantas vão além dessa parte física, dessa parte fitoterápica e orgânica. A fitoenergética encontrou na natureza 118 plantas, entre elas ervas, flores, frutos né? e uma grande variedade de espécies que atuam no nosso emocional, aliviando dores, traumas, pânicos, fobias, tristeza, remorso, arrependimento esse tipo de sentimento que, às vezes, a gente guarda por anos e essa energia vai se transformando numa doença. Então, a visão da fitoenergética é uma visão mais abrangente, porque, além da atuação do corpo físico, a fitoenergética também inclui o campo mental, emocional e até o campo espiritual. Quando uh, a gente vê, então, numa pesquisa da internet algo sobre fitoterapia, a gente vê o louro como aquela plantinha que a gente coloca no feijão, né, para dar um sabor, ele é visto como um tempero, ou então, né, na visão fitoterápica, um anti-inflamatório, é, um remédio para ansiedade, é como se fosse também uma planta utilizada para se respirar melhor, né, para abrir as uh, vias respiratórias. E na fitoenergética, o louro ele é visto de uma outra forma, ele tem uma classificação um pouco diferente da fitoterapia. Dentro da fitoenergética, todas as plantas elas são estudadas uh, através do caráter energético delas. Então, na fitoenergética, nós temos vegetais puros, físicos, niveladores e condutores. Os puros são aqueles que atuam diretamente nos chakras, repondo a energia que a gente vai perdendo ao longo do dia. Como que a gente perde energia? Quando a gente se estressa, quando a gente dorme mal, quando a gente tem uma discussão com alguém da família, quando você tem um problema no trabalho que você não consegue resolver. Então, essas situações vão se apresentando ao longo do dia e você vai desgastando o seu campo energético, você vai perdendo energia, vai eliminando energia cada vez que você tem um problema sério para resolver, tem uma dor para enfrentar. E a fitoenergética, através das 118 plantas que ela pesquisou, ela consegue repor... Essa é a energia que você perde. Então o vegetal puro ele atua diretamente no chakra, repondo a energia que você perdeu. No caso do louro, ele é um puro de sétimo chakra. O sétimo chakra é um ponto de energia aqui acima da cabeça, onde a gente recebe a energia vital universal. É a energia que nos abastece. Então, quando tem algum bloqueio né, que, trancando a entrada de energia vital, os seus órgãos, tecidos, células, não recebem a quantidade de energia vital que você teria que receber para ter uma saúde plena. E o louro ajuda, então, a desbloquear esse caminho para que a energia pura, vital, universal, consiga entrar pelo seu chakra coronário, ou chakra da coroa, que é esse que fica aqui no topo da cabeça. O louro ele pode ser utilizado como incenso. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Eu vou ensinar como utilizar o louro é, fazendo um incenso bem simples, que você pode fazer em casa, de uma forma muito natural, para melhorar a energia do ambiente onde você está. Muito bem, é, tem outras classificações também na fitoenergética, como o nome científico. É importante você saber o nome científico, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa planta se chama louro. Mas tem uma classificação científica, porque lá na Bahia pode ter outro nome, no Amazonas pode ter outro nome, no Rio de Janeiro pode ter outro nome, e com o nome científico a gente consegue comprar a planta certa. Então, o nome científico do louro, ou seja, o nome e sobrenome dele é Laurus Nobilis, ok? Laurus Nobilis. Eu sempre brinco que nome de planta, assim, vem do latim, parece aqueles feitiços do Harry Potter, né? Laurus Nobilis. Por exemplo, o alecrim, rosmarinos officinalis, né? A camomila, é matricária recutita, então parece nome de feitiço, né? É uma coisa meio bruxística, assim, e até a palavra bruxa tem origem nos chás, né? A palavra bruxa significa senhora que entende das plantas. Então, eu acho que tem toda uma conexão entre os feitiços em latim, os nomes das plantas em latim e todo, toda essa magia que envolve as plantas, principalmente na fita energética, que trabalha num campo mais intangível, é um campo mais invisível, que é a mente e as emoções, pensamentos, sentimentos. Então, a gente coloca o nome científico para você não se confundir. Se você chegar em qualquer farmácia e pedir lauros nobilis, vai ser a mesma planta, ok? Independente do nome popular. Então tem uma coisa que se chama sinonímia científica e outra que se chama sinonímia popular. Então a gente sempre coloca né, na fitoenergética o nome científico para você poder encontrar a planta certa. Então, tem outras coisas como nível de energia, polaridade, mas aí para a gente estudar isso a fundo, só no treinamento de fitoenergética mesmo, porque aqui né, a gente não tem uh, todo o tempo disponível aqui no YouTube para explicar essas minúcias. Muito bem. Então, o louro na fitoenergética, ele tem um papel de eliminar energias densas de ordem física e espiritual. Então, o, o louro, ele ajuda a purificar os ambientes. Uh, por exemplo, se foi uma pessoa na sua casa, você deu uma festa na sua casa no final de semana e tinha 40 pessoas. E uma dessas pessoas, então 39 eram super gente boa, estavam lá na sua casa para curtir. Mas uma pessoa sentiu inveja. E, gente, a inveja é uma coisa, assim, que tá até nas pessoas mais legais. É uma coisa que, às vezes, é mais forte que a pessoa, que ela não quer sentir. Ela insiste em não sentir, mas ela sente, né? Então, às vezes a pessoa olhou para alguma coisa que tinha na sua casa, um objeto, seu cachorro, seu jardim, e ela pensa assim, Ai, como eu queria ter isso também, eu não consigo ter. E aí começa a se formar aquela energia de inveja e isso fica pairando no seu ambiente. Então a pessoa vai embora depois da festa, mas essa energia fica lá. É né? uma massa de energia que pode se formar. E também pode acontecer de 20 pessoas serem legais e as outras 20 sentir inveja no seu ambiente. Aí pode ser que comece objetos se quebrarem, a televisão queima, a máquina de lavar estraga. Então essas energias muito densas de ordem espiritual, elas ficam pairando e os objetos acabam captando né, esse tipo de energia. E o louro, ele ajuda a eliminar esse tipo de energia que pode estar no seu ambiente. Ele cria também um campo energético espiritual, porque não adianta só limpar ele precisa criar um campo para proteger. Então, além dele limpar, ele cria esse campo que protege e impede né, que novas energias desse tipo se manifestem. Ele traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral. Então, o louro ele ancora no ambiente uma energia de purificação. E por isso que é bom você utilizar né, o louro queimado, né, queimar a folha de louro desidratada no ambiente, para ele tratar o ambiente. As plantas têm esse poder de tratar os ambientes, de tratar as pessoas, de tratar os animais de estimação, de tratar as outras plantas, de tratar os cristais. Então, tudo que é vivo, tudo que tem vida, que faz parte da natureza dos elementos, uma planta é capaz de tratar. E também, o louro consegue trazer a força divina para o mundo físico. Então, não importa o que é Deus para você, ou quem é Deus para você, mas essa energia... Inteligente que nos criou essa energia divina, amorosa, o louro consegue ancorar. Então, aqui está ele, né? Tem uma, um vasinho aqui com um pezinho de louro, consegue pegar aqui, Nath? Olha que lindo, que bonito. O nosso louro ele tá bem viçoso e tá bem bonito. Quando o louro tá bonito assim no ambiente, significa que a energia espiritual tá equilibrada que não tem energia de obsessão, que não tem energia densa, que não tem energia de inveja, de raiva, de mágoa, de fofoca. Então, a energia do estúdio, dá para a gente ver a energia aqui do estúdio pela qualidade das plantas que estão aqui. Claro, precisa regar, né? o pessoal cuida das plantinhas, coloca água para manter elas sempre bonitas e viçosas, mas... Quando a energia do ambiente não tá boa, a planta morre abruptamente, a planta seca. Então aqui significa que a energia espiritual do ambiente, das pessoas que estão aqui, está equilibrada. Então pela energia do louro, pela vitalidade dele, eu sei que essas pessoas estão equilibradas, que estão circulando aqui no estúdio, eu sei que elas estão bem, eu sei que a energia delas está boa. Se ele morrer abruptamente é porque teve alguma invasão de ordem espiritual, né? Alguma energia negativa circulando por aqui. Então as plantas, além de elas nos tratarem, elas também são termômetros de ambiente, porque elas revelam o estado energético dos seres que ali vivem, dos seres que ali circulam. E esse estúdio, ele aqui circula muita gente o dia inteiro e até à noite, né, por causa das lives e de tudo que é produzido aqui. Então, para ele estar tá com essa energia, com essa vitalidade, é porque está tudo bem, está todo mundo de boas aqui. Muito bem, então agora eu vou te ensinar a queimar a, a folha de louro, né? Como se fosse um incenso. E o incenso, ele tem uma simbologia muito forte, porque ele consegue transformar algo físico em algo espiritual. Porque a fumaça, né? dentro da história das filosofias religiosas, né? Uh, isso tem a ver até com a vinda de Jesus e tal. O incenso representa o espírito subindo ao céu. Né? Então a fumaça, quando é queimada, é, significa que a energia divina está em conexão com a energia da terra e que está havendo uma interação entre as duas. Então por isso queimar a folha de louro faz com que o louro traga uma energia divina para cá e faz com que a energia negativa que está aqui, seja transmutada e elevada a um outro patamar. Então, há um processo de transformação quando você queima a folha do louro. Então, você vai precisar de um pires, um pratinho. Um isqueiro ou um maçarico, tá? Nesse caso aqui eu tenho um maçarico de cozinha normal. Precisa de cernimento também para não tocar fogo nas coisas, tá? Eu não sou muito boa nisso. Eu tenho muitos pontos de fogo no meu mapa astral e quando eu coloco fogo nas coisas, às vezes, ele se alastra muito rápido, tá? Mas vamos tentar. Você vai precisar de folhas de louro desidratadas. Então, eu vou pegar algumas maiorzinhas aqui para você conseguir enxergar. Não precisa mais do que três ou quatro. Aqui. Aí... Quem já segue a fitoenergética, quem já conhece, sabe que a gente sempre faz uma oração sobre a planta para ativar a energia dela. Então, se eu deixar ela assim, normal, desidratada, ela vai ser o louro fitoterápico. O louro que vai ajudar na ansiedade, o louro anti-inflamatório, o louro para colocar no feijão e deixar um, um temperinho. Então, assim, no estado que ela está, ou aqui no vaso, ela está fitoterápica. Ela vai ter uma função. Quando eu ativo a planta, a energia dela, fazendo qualquer tipo de oração que você goste, que te conecta a uma energia divina, quando você faz essa ativação, a planta passa a ter as características fitoenergéticas, que é eliminar estados obsessivos, purificar, transmutar energia densa em energia leve. Então, ela assume as características fitoenergéticas quando você faz uma oração sobre ela. Pode ser uma oração, pode ser um mantra, pode ser uma música xamânica, pode ser reiki, pode ser um passe magnético, pode ser o que você quiser, desde que isso te conecte a uma energia divina. Pode ser um versículo da Bíblia. Você precisa abençoar essa planta e ativar ela. Caso você seja agnóstico ou ateu, não acredite em nada disso, apenas seja grato pela vida da planta e por todos os elementos necessários para essa planta crescer. Então, se você não acredita em nada, né, enfim, além da matéria, agradeça a própria matéria, a água, ao fogo, a terra, né, a tudo que a planta precisou para se tornar quem ela é. Faça essa preste gratidão por mais ou menos um minuto, a planta está ativada e agora você vai queimar a planta. E vamos ver se eu vou conseguir, né? Aí, ó. Pega fogo. Normalmente não pega fogo assim, mas como é comigo. Melhor fazer assim. Ó, ela tá queimando rápido. Vocês podem ver que tá saindo uma fumaça aqui. Não sei se tu consegue pegar a fumaça. Ó, aí, ó. Aí você sai caminhando pela casa e fazendo esse movimento com o pratinho. Espalhando essa fumaça pela casa... Você pode respirar essa fumaça também. Eu vou colocar mais folhas aqui, que eu tô gostando disso aqui, aqui no estúdio, tá? Ficando bem legal. Vou pegar mais umas folhas. Para o pessoal ver bem como é que é. A gente coloca fogo. Você pode fazer com fósforo também, tá? E se você quiser, pega uma bandeja maior, pega um, um pote maior, para se proteger, tá? Tem que cuidar para não cair também brasa no chão. Aí, ó, ele pega fogo rápido. Aí você pode soprar, que vai sair bastante fumaça. E você vai caminhando pelo seu ambiente, fazendo esse movimento. E daí, se é só a fumaça, não tem mais, pode colocar fogo de novo. Aí a gente sopra e sai bastante fumaça e vai caminhando pelo ambiente. Você só precisa ter um cuidado quando você caminhar pelos ambientes com o pratinho, é de sempre ficar de costas para a porta, ok? Sempre fica de costas para a porta, porque você não pode dar as costas para o lugar onde ainda não foi limpo. Então fica de costas para a porta, entra no ambiente, vai passando, e aí por onde você já passou com o prato, e já saiu a fumaça, você pode ir virando de costas. Mas não dê as costas para um lugar onde não foi limpo ainda, porque esse tipo de energia que fica pairando no ar, normalmente, ele entra assim pelos chakras das costas e daí você pode sentir alguma pontada, alguma, algum desconforto bem forte. Então, entra no ambiente com determinação, carrega o pratinho lá com a fumaça e onde você foi passando a fumaça, você já pode ir virando de costas, ok? Respeita isso para você ter sucesso na limpeza energética do seu ambiente. E eu tenho certeza que o louro vai fazer muita, muita diferença na sua vida. Essa é apenas uma técnica de dezenas de técnicas que a fitoenergética oferece. Ela tem muitos tipos de uso, muitas formas de aplicação e 118 plantas que já transformaram a vida de milhares de pessoas desde o ano de 2002. A fitoenergética é reconhecida pelo Ministério da Saúde e é uma terapia que tem transformado a vida de pessoas em 42 países. Então, as plantas têm magia, elas têm uma energia que vai muito além né, da fitoterapia e daquilo que a gente conhece. E a fitoenergética é uma terapia, é um sistema de cura natural muito respeitado, conhecido, que ajuda as pessoas sem contraindicações, sem efeitos colaterais, a transformar a vida e a conquistar a cura de uma forma muito positiva. Então, eu quero te convidar para participar do nosso workshop Alquimista das Ervas. É uma imersão online gratuita que vai acontecer nos próximos dias. Vou deixar o link aqui na inscrição. Você se cadastra para conhecer mais sobre esse mundo mágico das ervas, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.